Elegante a irradiar sua beleza de dentro para fora. Parceira do seu bem-estar e beleza. A Aloha apresenta o Suplemento Radiante. Um nutricosmético cosmético para a saúde da pele, unhas e cabelos com fórmula exclusiva. A base de ingredientes protetores, antioxidantes, bronzeadores e anti-envelhecimento. 100% naturais. Traz o conceito 6 em 1. Com vitaminas E, C e C. Minerais ativos quelatos, L-cisteína, beta-caroteno, mais licopeno, tudo em uma cápsula vegetal. É livre de corantes artificiais, indicado para homens e mulheres. Não altera seu peso e é amigo dos vegetarianos e do planeta. Basta uma cápsula por dia com água durante uma das refeições. Usando radiante você conquista. Unhas fortes e saudáveis cabelos bem nutridos, pele radiante e com bronzeamento dourado, seguro e sem danificar a pele, beleza e saúde que vem de dentro, suplemento radiante Aloha, é beleza e nutrição de dentro para fora, viva bem, viva Aloha!